E aí pessoal, beleza? Uh, hoje eu vou fazer um vídeo aula aqui para vocês explicando como é que a gente implementa threads usando a linguagem C no ambiente Linux. Então as threads são uh, substâncias de de execução que são são criadas, podem ser geralmente são criados dentro de processos e Dentro de um mesmo processo você pode ter vários threads e elas também podem elas possuem a característica de compartilhar alguns recursos como memória e demais outras funcionalidades e basicamente você pode dividir a execução de um determinado processo em diferentes segmentos em que cada um deles vai executar uma tarefa específica em, em, a fim de conseguir resolver um, algum problema maior então para começar aqui eu vou fazer um, um exemplo bem simples bibliotecas aqui. Ah, essa aqui é a biblioteca do linux para utilizar threads então vou fazer um exemplo bem simples aqui que eu vou criar duas duas threads e cada uma delas vai preencher um vetor com determinados valores, uh, vou definir aqui um tamanho, por exemplo, um tamanho de 10 por exemplo, fazendo essa main aqui, o que a gente precisa para utilizar threads é uh, apenas dar uma olhada aqui no manual para essa função, thread create saber o que, é que ela recebe como parâmetro aqui e começar a brincar então vou, vou definir um vetor aqui na verdade eu vou deixar ele global para facilitar um pouco nossa vida e aqui vamos criar nossos threads chamar de T1 e t2 então aqui na função para criar que é que ela, ela recebe aqui um ponteiro para uma thread com um, os atributos dessa thread mas basicamente a gente se você quiser manter o, os valores padrões esse, esse atributo pode ser no valor nulo um ponteiro para uma função que vai que, que você vai utilizar na sua thread e um argumento, caso você queira passar. É, aqui no caso você só pode passar um argumento. Essa função, essa função aqui que a, a thread vai executar só pode receber um, um parâmetro, um argumento. Se você quiser passar mais de um valor, você substitui isso aqui por um struct. E aí você coloca quantos parâmetros, quantos valores você quiser dentro dessa struct. Então vamos criar aqui nossa thread. Para isso vamos idealizar aqui como é que será a nossa função. Então ela tem que retornar ponteiro para void, e aqui vamos criar a nossa função, certo? Ela recebe um parâmetro que também é um ponteiro para void. Trabalha com... O C... o... Essa é uma maneira que a, a linguagem C eu achou para você poder converter os, os tipos que você está passando né? para para facilitar um pouco a passagem de parâmetros, então você ele define tudo como void, e você redefine esse valor dentro da função. Creio que foi uma maneira que eles encontraram para facilitar um pouco a vida do programador, né? Então aqui a gente vai receber esse argumento, e a gente vai testar aqui, por exemplo. Se o valor passado for 1, então, se argumento, primeiro a gente vai fazer uma conversão aqui do valor inteiro, né? Ah, valor. Fazer uma conversão aqui para inteiro. Certo. A gente tem que... pegar esse valor... para inteiro. Então, a gente vem aqui... Então se o valor for igual a 1 Então a gente vai percorrer o vetor Essa, essa aqui vai ser a, a execução da primeira thread Já que eu vou utilizar a mesma função para cada uma delas Então eu vou percorrer aqui De 0 Enquanto o if é menor até a metade desse, desse vetor. E aqui a gente vai atribuir valores para igual a 1, para identificar que foi a primeira thread. Caso contrário, a gente atribui o valor 2 para identificar a segunda. E aqui ele vai começar de... Tamanho do vetor enquanto ele for menor que o máximo, beleza, feita a nossa função. Vamos voltar aqui para a nossa main. Então, a gente precisa chamar essa função aqui para criar a nossa thread. Nesse caso aqui eu não vou utilizar o. Esse valor de retorno aqui é para identificar se ela foi criada corretamente ou não. No caso de sucesso, ela vai retornar zero. Nesse caso aqui eu não vou verificar o tipo de retorno, aqui vamos criar a nossa thread. Como aqui tem que ser um ponteiro, então a gente passa o endereço T1. Atributo aqui no nosso caso, nós não vamos, vamos utilizar os valores padrões, então pode ser nulo. E aqui é a nossa rotina que vai executar a gente criou é o function aqui. e o argumento que a gente vai passar para a primeira uh, vamos criar aqui valor argumento argumento 1 e argumento 2 que vai ser 2, a gente passa um ponto, tem que ser ponteiro para void, aí a gente vai passar um endereço de a um criou a nossa primeira thread, e aqui vamos criar a nossa segunda. Beleza? Usar a função exit então, basicamente aqui cria duas threads: a primeira vai preencher, vai percorrer o vetor da posição zero até a metade dele, e a segunda da metade até o final. O primeiro preenche com valor 1 um, e o segundo com valor 2. Vamos ver isso aqui, se pelo menos compila esse código. Né? Vou dar um kit aqui. Ah, tem uma coisa interessante aqui que eu vou. Mostrar para vocês que é a questão da sincronização das threads. Então, aqui eu não, não estou usando nenhum método de sincronização, então vamos ver o que vai acontecer. Então, compilar aqui, eu preciso incluir a biblioteca aqui, né? lpthread, vamos ver o que acontece. Na linha 10. Aqui na, na conversão. Ah, aqui tem que ser um ponteiro também. A gente converte para ponteiro. Faz o teste. Beleza, compilou só questão da manipulação de ponteiros. Então vamos ver o que o que acontece aqui. Então uh... vamos dar um print aqui só para Só para identificar aqui e aqui a gente coloca para a segunda para ver o que acontece, então a gente executou e nenhuma das duas conseguiram executar, tá? porque a função main cria as threads e imediatamente chama a função exit. Quer dizer, ela finaliza, ela finaliza e não deixa que as threads executem. Então a gente vai fazer o uso aqui da função pThreadJoin. Ela recebe um parâmetro, que é uma, uma thread, e um valor de retorno. Isso aqui é só para, no caso dela, dela ter sido criada com algum erro, é, alguma estrutura será retornada aqui nesse parâmetro aqui geralmente a gente pode colocar valor nulo também. Então o que, é que a gente faz? Depois que a gente cria, a gente vem aqui e dá um join. Aí a gente chama t1, passando valor nulo. Então o que, é que isso aqui quer dizer? Após a, a função main criar as duas threads, ela vai esperar que a primeira conclua, depois que a segunda também conclua para que ela possa retomar a execução do seu código e, assim, finalizar com sucesso. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Compilou, beleza, temos aqui o executado. Vamos dar o main. Então, thread 1 executando. Thread 2 executando e aqui depois a gente imprime. E primeiro o vetor para ver o que é aqui. O que aconteceu com ele então. Então, aqui você, você tem que a primeira executou, a segunda também executou. Então, você vê que aqui é a metade do vetor está com o valor 1 e a segunda metade com o valor 2. Mas agora, ah, não quero que, eu quero que a primeira coloque o valor 25 e a segunda coloque o valor 34, por exemplo. Você vê que ele executou direitinho. 25 5 elementos 34 5 elementos do final e aí você tem a execução das suas threads com a utilização do join. Lembrando que se a gente tirar esse join aqui, o comportamento é indeterminado, porque depende da, de como é feito o escalonamento na, na máquina. Pode ser que ele execute as threads, pode ser que execute apenas uma delas, ou nenhuma delas, ou as duas. Ou então pode ser que a função main execute logo, e não, não, não haja espaço suficiente para executar as threads, então você já finaliza a função main, automaticamente finaliza as, as threads, e você não consegue ver a execução nenhuma. Como você vê, aqui é a primeira e a segunda executaram. Aqui já, nesse exemplo, nenhuma das duas executaram. Então... Aqui a, a... Você vê que é aleatório, primeiro primeira executou, mas não chegou a alterar os valores, essa aqui é a primeira executor, chegou a alterar alguns valores, apenas esses quatro. Aqui nenhuma, nenhuma das duas executaram, nenhuma das duas executou. Aqui você teve parte da execução da primeira, a segunda tentou executar alguma coisa, mas não chegou a alterar, a função já foi lá e finalizou. Então você vê... Aqui é a primeira executou, mas não conseguiu alterar o primeiro valor, então você vê que é um pouco indeterminado, né? Quando você faz o join aqui, você consegue ter um maior controle sobre o seu código. Lembrando que sempre com, trabalhando com threads é um pouco... Precisa ter um, bastante atenção para haver sincronia e que você possa obter um código correto, que execute bem. E que não, não cause nenhum prejuízo. Então eu espero que vocês tenham... Entendi um pouco aí como é, que, como é que funciona a programação com threads no, no ambiente Linux, utilizando a linguagem C. É isso. Valeu.